Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que você fala por parábola? É Mateus, Mateus 13, 11. Mateus 13, 10. Jesus, por que você fala por parábola? Ele disse assim, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, fala por parábola para que aqueles caras não entendam. Por que todo mundo está dizendo que é parábola por... Ou muita gente está dizendo que parábola É para explicar alguma coisa E para dizer alguma coisa Para ficar um murintinho por figura Não, parábola é ocultar, meu amigo